suas gemas mais baratas com segurança e rapidez no Portal dos Créditos. Use o cupom de desconto Gordinho Clash e compre com o melhor preço do Brasil. Acesse portaldoscreditos.com.br. Hey, e aí pessoal, se não vindos mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez galera eu tô aqui porque vocês sabem, foi lançado o Bárbaro de Elite, hoje ainda vai ter um vídeo mais, opa, quase cagar o meu arpédio. <risos> Hoje ainda vai ter um vídeo falando um pouco mais sobre o Bárbaro de Elite, comparando ele com algumas outras cartas e comparando ele com os Bárbaros normais no X1, na porrada, pra gente saber quem vai ganhar. Eu vou deixar aqui, ó, pra, uh, acho que vai sair hoje à tarde ou talvez hoje à noite o um vídeo, então vou deixar aqui nos cards do YouTube quando for lançado, então se você estiver assistindo esse vídeo aqui, você vai poder assistir o outro. E quando você estiver assistindo o outro, você vai poder assistir esse vídeo aqui. Mas enfim, o que, que eu tenho aqui pra gente hoje, galera? Eu economizei aqui esse baú gigante que eu ganhei pra gente poder desbloquear o nosso Bárbaro de Elite. Só que eu abri meu baú grátis e consegui, já desbloqueei. Então eu já tenho meu Bárbaro de Elite no nível 1. Bom, no nível 1 ele é muito fraco. E eu aqui no nível 11 não vou poder usar essa carta Mas muito provavelmente, como o jogo tem aquele sistema de balanço, né? Então ele vai tentar balancear as cartas Eu muito provavelmente vou conseguir alguns Bárbaros de Elite aqui com esse baú gigante Além disso, eu farmei meu baú da coroa Então vamos ver se a gente consegue mais Bárbaros de Elite a gente colocar ele em um deck E fazer um teste aqui na Arena Lendária, 4 mil troféus Vamos ver O bom de você ter uma carta nova logo no início, no nível alto é que normalmente as pessoas não sabem como contra-atacá-la e não sabem como... Vamos lá, cadê meu bárbaro de elite, cara? Cadê meu bárbaro de elite? Olha, moleque, eu falei que o jogo ia me ajudar. O bom, voltando né, o raciocínio, que eu já me perdi de novo, é que as pessoas não sabem como combater essa carta, não sabem contra-atacar essa carta. Então você vai ter a vantagem de estar utilizando. É lógico, você também não vai saber como utilizá-la, mas enfim... Vamos lá, vamos abrir o nosso baú gigante que eu tava economizando Que agora eu quero muito o Bárbaro de Elite, vamos lá Olha só, moleque, mas só 86 Não vai dar pra colocar ele num nível muito alto Nossa, é arqueira pra caramba E... que legal Enfim, beleza, não conseguimos tantos bárbaros de Elite Vamos ver até quando a gente consegue é, atualizá-lo E eu quero fazer aqui, galera, um Um deck de corredor Com o Bárbaro de Elite pra usar de contra-ataque O que, que eu quero fazer? Eu quero usar o Bárbaro de Elite Aqui, vamos ver, nível 4, olha mais um nível É... Eu quero usar o Bárbaro nossa, mais um nível 6, olha, um nível 6 dá pra utilizar, hein? Eu quero utilizar o Bárbaro de Elite pra contra-atacar as cartas do meu oponente, tipo assim, o cara ataca, eu uso o Bárbaro de Elite, depois eu jogo, quando eu os Bárbaros de Elite matarem as, as cartas ofensivas do meu oponente, eu uso o meu Bárbaro de Elite com o meu corredor, porque eles estão um gás, eles vão rápido, meu irmão. E aí, vai ser arrasador. Beleza, então, vamos ver. Além disso, eu tenho aqui 400 Bárbaros de Elite pra comprar com 100 gemas, meu irmão. Colocar ele num nível bem alto. Então vamos lá. A pilha de Bárbaros de Elite. Lembrando, isso daqui é aquela promoção que toda vez que tem uma carta nova você tem essa disponibilidade de comprar algumas delas com 100 gemas. Então vamos lá. Comprados os Bárbaros de Elite. Caralho, levou do Bárbaro. Olha isso. Não acaba mais. Beleza. Então, beleza. Então conseguimos aqui vários Bárbaros de Elite, meu irmão. E vamos atualizar aqui o meu Bárbaros de Elite pra nível 7 e pra nível 8. Mano, já comecei com ele num nível muito legal. Bom, as minhas cartas comuns estão aqui entre o nível 11 e nível 12 Então o nível 8 não é tão bom assim Não, não é esse deck que eu quero substituir É esse deck aqui que eu fiz mais ou menos Eu tenho que colocar esses Bárbaros Elite no lugar de alguma coisa Então, o que, que eu tenho aqui pra fazer de contra-ataque nesse deck? Bom, eu tenho as Arqueiras que não, não seria uma alternativa interessante Só que, o que, que acontece? Bárbaros Elite tem 6 de custo Então se eu colocar aqui no lugar da Arqueira, por exemplo Vamos ver como é que vai ficar Vai ficar com um custo médio altaço Fica olhando, fica olhando Ó Vai pra 3.5, ó, oh, acho que dá pra utilizar. O problema é que eu não vou ter nada contra aéreo, além do meu Mega Servo, né? Então, eu tenho que... Ah, não, na verdade eu tenho bola de fogo, né? Enfim, acho que dá pra gente tirar um racha, hein? Vamos tirar um racha aqui, então? Vamos tirar um racha aqui na Arena Lendária com 4 mil troféus? Testar o Bárbaro de Elite aqui ao vivo, ainda hoje, lembrando, tem mais um vídeo sobre o Bárbaro de Elite. Então, pra quem não tá postando vídeo nenhum, postar dois no vídeo num dia, merece eu já um like logo de cara. Pegamos um Xing Ling e agora sim o Chicote vai estralar, porque, cara links costumam ser muito bons Eu não tenho nada pra começar Então eu vou começar jogando na defensiva Colocando minha Inferno Tower aqui Mano, mas o cara tem mosqueteiras Você tá me tirando Três mosqueteiras ele começou Você tá tirando o gordinho aqui, meu irmão Então vamos lá Eu vou jogar Bárbaro de Elite aqui, ó Bárbaro de Elite Vai matar aqui Vou colocar aqui Corredor com Bárbaro de Elite O meu primeiro combo de Bárbaro de Elite Vai, vai, vai, vai, vai. vai trocar... Ai, meu Aí foi sacanagem, compadre. Nossa, mano. Mas Bárbaro de nível 11 contra Bárbaro de nível 8. Foi três. Vai ser mal. Enfim. Vamos lá. Dá pra defender aqui. Eu tenho que matar esse rapaz de gordo aqui do lado de cá. Ah, nossa. Eu coloquei no lugar errado, meu irmão. Eu sou muito ruim. Beleza. Vamos matar aqui esse cara. Vai mata louco. Ah, agora foi. Perdi uma torre. Que show. Comecei bem. Ai, ah, não adianta estar feliz, cara. Você tem que ser bom. Coisa que eu não sou. <risos> não, eu costumo jogar acima da média Da galera, de modo geral Mas eu não, eu não sou profissional como certos Youtubers por aí, né, caras? Ai, velho, não tem nada pra colocar aqui Vamos tentar dividir esses Bárbaros de Elite aqui pra tentar Ai, velho, porra, mano Lá vem uma bola de fogo na sua cara Tem uma bolinha de fogo na cara Beleza, olha, o nosso Bárbaro de Elite Bateu lá do lado esquerdo, mesmo no nível 8 Ele conseguiu dar 3 hits na torre, manos. Nada mal, nada mal Vai, vai, mata. Isso, moleque. Vai, mata, vai. E agora vamos de corredor com troncada na cara. Vai, vai, vai, vai, vai, corredor. Dá umas porradas aí, mano. Vai dar umas porradas mais uma. Bom, moleque. Então duas porradas, tá valendo. Agora eu vou colocar aqui na defensive. Esse meu. Olha, rapaz. Se você tá muito audacioso. Ai, mano. Meu barba de elite é muito fraco ainda, cara. Eu tô pegando os caras nele. Esse cara com muita força, meu irmão. Ai, vou perder outra torre, mano. Não acredito. Puta merda, véi. Eu sou muito ruim, cara. Nossa, mano. Que trem difícil, véi. Não tô... O cara... Eu não sei nem o que falar, né, mano. Caralho. Véi, eu... O cara não sabe como contratar atacar o Bárbaro de Elite. Eu também não sei como utilizá-lo. Então, a gente fica elas por elas. Vou tomar três coroas aqui, pelo que eu tô vendo. Não tem ter nem como me defender eriz, aqui. Beleza, beleza. Porque Só porque eu falei que eu tava com 4 mil troféus, eu vou troféu, perder os 4 mil, mil aqui, né? Que legal. Vamos mais uma, galera. Vamos tentar. O que, que a gente precisou aqui que a gente não tem? É, A gente precisou de dinâmica nesse deck. Não temos. Eu, queria... eu posso utilizar o meu barbaro. Então, beleza. vamos começar aqui, então. Vamos substituir é, o meu Golem de Gelo pela minha Arqueira, porque aí talvez eu possa... É, me segurar alguns ataques com mais eficiência Talvez eu vou, na verdade eu vou colocar aqui a princesinha Viu galera? Então agora eu tenho um deck Um pouco mais dinâmico nesse sentido Só que eu ainda aumentei mais ainda O custo médio do meu deck pra 3.6 Se não me engano galera, então Ó, temos o Bárbaro de Elite A gente pode começar com o Bárbaro de Elite aqui ó Pra meio que confundir o nosso oponente E dividi-los, colocar um pra cada lado Beleza? Agora o nosso oponente Vai ter que tentar tomar alguma atitude De, ah beleza, aqui eu vou jogar uma bola de Elite aqui ó, só pra ferrar com a cara dessa sua cabana de bárbaros, meu brother E olha só, o bárbaro de do lado direito Conseguiu chegar na torre e conseguiu dar umas pancadas, mano Então, com certeza você começar dividindo aí seu bárbaro de elite Caso você não tenha nada na mão como eu vim agora Talvez seja uma alternativa interessante Olha só o cara audácia, na audácia, meu irmão Na audácia, putz, agora ferrou, hein Agora é carta pra cacete, eu não tenho nada pra matar Vai, vai, vai, Mas, princesa, vamos, cara Você tá pensando aí, que que é isso, véi Vai Boa. Ah, não, mano. Mas é muita carta, meu irmão. Preciso matar esses é Bárbaros, né? Porque o dinheiro não bate tanto assim. Vai. Vai, ah, Mega Servo. É que é pancada, Mega Servo. Beleza. Nossa, cara. Eu não tô conseguindo fazer o contra-ataque. Nossa, mano. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Porque, né? Não vamos conseguir ganhar nada e tal. Cara. Beleza. Calma. Muita calma. Mesmo jogando a bola de fogo na, na, na torre do meu oponente ali. Na cabana de Bárbaros do meu oponente. Ele ainda conseguiu... É, vamos chorar, né, então, cara? Ele ainda conseguiu permanecer com ela vivo muito tempo. Nossa, mano, o de cabana, meu irmão! Cara, vamos lá. Nossa, eu não deveria colocar assim, mas eu tô meio que. Cara, se liga, que é o cara mais chato do Brasil, velho. Vai, princesinha defensiva. O problema é que eu nem posso usar meu corredor aqui, velho. Ele vai naquela cabana ali e vai. Saca. E vai perder tempo. Eu queria que ele batesse na torre ele não vai bater na torre. Vou usar aqui. Afastar aquele mago de gelo. Mano, um Bárbaro de Elite, imagino que ele, quando ele estiver aqui no nível 10, nível 11, você talvez seja o mais interessante de você utilizar. Caralho, velho, não tem nada pra matar, meu irmão. Vai bola de fogo. Vai bola de fogo. Vai, rápido! rápido. boa, boa, boa. Tá esperto com esses bárbaros é escaros, velho. Quando ele joga o bárbaro, fica sinistro. Ah, hum, agora fudeu, né? Acabou, não tem nada pra matar Tá Acabou o vídeo de hoje, muito obrigado. Isolados, isolados. Mais três coroas. Uhul. Quer saber de uma coisa? Se é pra trollar? Trolei. Se liga. Já que é pra usar bárbaro, usarei. Cabana? Cabana aí. Tá caro pra caralho, meu deck, compadre. Tá caro pra caralho. O que, que eu vou usar pra atacar aqui, velho? Preciso de alguma coisa pra atacar, mano. Gigante, talvez? Gigante real? Mano, vai ficar caro pra caralho, mano. 4.5 de custo. Já que é pra trollar, trollarei. E agora eu vou definir se eu vou ficar ou não com 4 mil troféus. Porque agora eu peguei um nível 10. O Rick, ele vai deixar eu ganhar. E agora eu tenho um deck full bárbaros. Todos os bárbaros possíveis aqui eu coloquei, manos. Então vamos lá. Jogar na Defensive. Jogar tentando na sur... dar uma surpresa no meu oponente. Oh, uau. Wow. Vou colocar aqui meu Gigante Real. Só pra servir de escudão mesmo, galera. Ó, oh, o cara... Porque aí minha princesinha fica de lá matando os esqueletinhos do meu oponente. Que é uma boa ideia. Vai, mata, mata, não! não queria que tivesse perdido, velho. Minha bruxa, não. Oh, minha bruxa, não. A minha... Oh, rapaz, onde você vai, cara? Você está com audácia. Que audácia. Mata esse corredor, porra! Caralho, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Tá beleza, mano. É combo de Bárbaro nesse caralho, mano. Vai. É Bárbaro com o Bárbaro. Nossa, mano, você tá tirando, tá tirando a favela, mano. Tá louco? Vai, bate mais um aí, boa. Isso, bate mais um aí, ficou meio errado. Enfim, então melhor pelo menos do que os outros das outras batalhas, né, mano? Porque com corredor não valeu a pena. Retiro o que eu disse sobre. Ah, talvez um cômodo de corredor como um bárbaro de líquido seja uma boa ideia. Ah, não, não é. Ou é, ou é. Às vezes eu que sou um lixo. Enfim, vamos colocar nosso bárbaro, cabelo de bárbaros, agora sim. Utilizamos todos os bárbaros, pelo menos na partida, beleza. É, temos um controle, um certo controle utilizando aqui a cabana de bárbaros. Eu jogar uma bola de fogo ali na cara daquela bruxa, mas eu acho que eu não farei isso. Vou jogar mais na defensiva, colocando minha princesinha aqui. Como eu tenho certo controle com essa cabana de bárbaros, nossa, mano, que cara maldito. Vou colocar aqui meus bárbaros e agora vou juntar ele para os meus bárbaros de elite. E agora tem um bárbaro pra caramba chegando ali na torre do cara, né, mano? Então tá beleza. Guardei minha bola de fogo, foi pra vocês. Bum! Explosão de cagum é seu verão. Vai, mais uma, boa! Bateu lá na torre, show! Ok. Tamo meio que equilibrado o jogo, por incrível que pareça, foi meu deck de 4.5. Só que agora eu tô sentindo que o deck tá bem melhor. Então vem. Vem de encontro com o bárbaro de elite, vem, só vem. Nossa, velho, que maldito! Cara, isso, velho, que cabelo de que caralho. Cara. Vai, então agora é minha... Vai, nossa, mano. Caralho, essa hora de servos, velho. Vai, Bárbaro de Elite. Nossa, vai, Bárbara. mais uma, caralho, não Mas eu acho que dá pra pegar, acho que dá pra pegar aqui, ó. Dá pra pegar na bolinha de fogo, hein. Ai, vai ter que gastar. Nossa, ele não morreu pro combo. Vai, bolinha de fogo. É 10, é 9, vai botar de fogo, acho que vai dar, hein? Não, que... Cara, por um segundo eu não empato o jogo. Mas enfim... Deu pra ver como é que funciona os Bárbaros de Elite, espero que vocês tenham se divertido, ainda hoje tem mais um vídeo, um pouco melhor do que esse, na verdade, sobre os Bárbaros de Elite, muito obrigado a todo mundo que assistiu, um beijo do Gordo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, falou, um grande abraço do Gordinho, galera, e até a próxima!